Share. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. o meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar, como antigamente, um processo acelerado de quatro pinturas digitais que eu fiz para tentar refletir sobre o que realmente é importante na hora de pintar. E disso eu tirei uma lição para cada um desses desenhos aqui. E todas essas artes são em preto e branco porque tudo isso que eu vou falar aqui hoje acontece independente das cores. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder os lançamentos semanais de conteúdo aqui, deixa aquele joinha para ajudar o vídeo e confira as minhas outras redes sociais para não ficar fora de nenhuma novidade. Nosso primeiro desenho é esse rosto aleatório aqui de um cara que eu fiz tentando deixar fluir só para ver o que, que ia acontecer e eu fui reparando em alguns processos mentais, se eu posso chamar assim, que eu acabo percorrendo durante o processo da pintura. O que eu quero que você perceba nesse vídeo é a relação que acontece no meu processo entre valores, volume e detalhes, certo? Eu quero que você perceba que eu vou trabalhar com uma escala de valores de forma progressiva. Isso quer dizer que eu vou incluir novos tons, sejam eles mais escuros ou mais claros, de forma bem controlada, um a um, é, sem me afobar muito nesse começo, sabe? Então eu pego ali aquele tom de cinza médio em cima desse fundo branco e depois eu pego um outro tom escuro e vou fazendo como se fosse uma outra classe de tonalidade ali, sabe? Então é, eu não vou misturando e fazendo vários tons medianos ainda. Eu tô meio que tentando resolver a minha imagem só com esses dois tons. Botando ali dentro da orelha, debaixo do nariz, debaixo do lábio. Sempre tentando preservar esse agrupamento nesse estágio inicial aqui. E é essa limitação na inclusão de novos valores que me ajuda na hora de construir os volumes do rosto de forma mais rápida. Veja bem. A ideia é que você tenha menos fatores para lidar juntos em cada etapa para você se dedicar em um só por vez. Mas como eu comecei com o fundo branco, várias partes desse rosto já estão super iluminadas. Então eu não tenho muito para onde ir para continuar adicionando detalhes. Para isso, eu vou colorir o background ali, deixar o background mais escuro e colocar um tom mais acinzentado. Vou escurecer todo o personagem ali, praticamente tudo. Isso daí eu considero como se eu estivesse resetando a minha escala de valores. Então agora aqueles tons mais claros que tinham no rosto não existem mais e eu posso adicionar adicionar novos tons claros em cima disso certo e é isso que eu tô fazendo pegando esse tom mais claro e eu consigo ir ali refinando aqueles volumes porque eu tenho esse valor novo esse tom mais claro novo porque eu escureci tudo antes para adicionar novos detalhes então todos esses três fatores estão conectados nessas diferentes etapas e, e aí eu consigo trabalhar de forma que o desenho avança, né? a arte vai avançando durante o processo. Eu vou adicionando nova complexidade, nova capacidade para ter detalhes, porque eu estou indo ponto a ponto, adicionando essas coisas de uma por vez, então eu não fico dando voltas no desenho, e aí isso acaba fazendo com que, em, eu, eu, sei lá, demorei acho que em, em torno de meia hora ou um pouquinho mais pra fazer esse personagem isso pra mim é muito rápido, é rápido pra mim, sabe? Então lembre-se vá construindo a sua pintura com calma e vá incluindo esses novos valores pra melhor descrever os volumes do seu personagem de forma organizada, de forma deliberada e às vezes pra abrir uma nova possibilidade de detalhes você vai ter que escurecer todo aquele aquele desenho ou clarear um pouco aquilo lá para poder ter novos valores novos tons tons mais claros ou mais escuros e aí sim você vai ter a possibilidade de definir mais detalhes dentro da sua arte vamos então para o segundo desenho e dessa vez aqui eu me inspirei em uma arte do fera que ele tava de perfil assim também tinha esse óculos todo branco, né? Essa estética meio de anime do, do reflexo no óculos. É muito maneiro. E a lição que eu quero passar aqui é que maior complexidade não precisa significar maior dificuldade. Somente que você vai ter que dedicar mais tempo naquilo ali. Então, ao invés de você ficar desanimado ou desestimulado na hora de fazer um detalhe como pelos, né? Que podem ser muito complexos. Você vai ter que ser Paciente. Mas veja só que paciência só existe na possibilidade de você sentir uma coisinha no seu coração que se chama confiança. <risos> ah, Guilherme, obrigado. Agora eu vou desistir mais rápido ao invés de tentar, né? Porque não tem confiança nenhuma aqui, Guilherme. <risos> Mas pensa comigo, né? você não tem confiança de que aquele processo chega num resultado que faz sentido, a paciência ela vai começando a se transformar em ansiedade, né? E quanto mais você demora mais você quer desistir. Então tendo em mente aquilo que a gente comentou na primeira lição ali, você sabendo lidar com como aumentar a complexidade dos seus detalhes trabalhando com novos valores né? em etapas, você vai ver como nessa arte aqui também, eu muitas vezes passo um brush bem fofo por cima de tudo para deixar os valores mais mais parecidos para achatar os valores e depois eu volto fazendo novos cantinhos ou brilhinhos né cantinhos escuros ou pontinhos mais claros ali de especularidade no cabelo nos pelos do fera repara também que eu começo né definindo formas maiores e depois eu vou fazendo aqueles risquinhos menorzinhos bem mais adiante no processo para ir deixando cada vez mais complexo ali Nessa arte aqui eu decido parar em um certo momento porque eu já estava satisfeito com aquela ilusão de definição de pelos que eu tinha ali. Mas com mais dedicação de tempo, com mais coragem ali, dá para continuar refinando e detalhando até você chegar no que pode ser considerado um render muito definido. Né? Um render de muita claridade, uma imagem com muita definição e, e detalhe. Isso não necessariamente quer dizer dificuldade, e sim... Paciência e para ter paciência você tem que ter confiança. E como é que se desenvolve confiança? Sobrevivendo várias vezes a inúmeros desafios, persistindo e provando para você mesmo, né? Criando essa essa concepção de que você já passou por experiências parecidas, que você já treinou aquilo antes, que você já fez isso. É aí que você conquista a confiança. É na experiência, é na é no fazer e é depois que você fez, não antes. Mas, mas o Guilherme, eu não desenho. Ah, aí, meu amigo, aí deixa, deixa quieto. <risos> então, lembre-se, pelos podem parecer um nível extra de dificuldade, mas não desanime, porque se você está estudando pintura, se você está entendendo como construir detalhes dentro de um processo, se você está vendo ali como luz e sombra funciona, é a mesma coisa, as regras são iguais. Porém, é uma textura mais complexa, e para isso você vai precisar dedicar tempo. Então, confiança no processo, paciência, vão ser os seus maiores aliados aí e você vai conquistar isso fazendo. Então, bunda na cadeira, mão no lápis, na caneta, vamos embora. Antes da gente ir para a próxima dica, pessoal, fica aqui um aviso. No dia 26 desse mês eu vou estar participando junto com a Kinoene, uma escola muito top aqui do Vale do Paraíba sobre arte, pintura digital e muito mais, e a gente vai fazer um workshop juntos. É a primeira vez que eu faço esse formato de conteúdo para vocês. Ele é um conteúdo pago e que vai ter por volta de 4 horas de duração, vai ser um encontro ao vivo, onde eu vou fazer demonstrações, passar outras ideias e principalmente expandir muito nisso que você está vendo aqui nesse vídeo vídeo também, mas o foco é conversar sobre render, sobre renderização, sobre finalização, sobre detalhes e toda essa etapa que a gente está conversando aqui também tem um envolvimento com isso. Então se você não quer perder essa oportunidade de refinar os seus conhecimentos, de ter outras ideias e outras propostas também de exercício, porque eu vou passar exercício, <risos> você vai ter exatamente o que treinar e como treinar, segue o link que está aqui na descrição e vejo você lá dia 26. Vamos para a nossa terceira lição E nessa eu estou redesenhando uma arte antiga Que acabou que nunca virou vídeo Mas algumas pessoas conhecem E é um pôster que eu fiz de Brinks aí Do Marte Ataca, filme maravilhoso Do Tim Burton que tem muitos atores clássicos é, e, e, e políticos derretendo é, Eu tenho treinado muito mais A anatomia do crânio recentemente E eu queria testar algumas coisas aqui Junto com toda essa noção de valores Que eu estou falando Mas a dica deste desenho vai ser ser sobre contraste e atenção porque onde houver maior contraste normalmente é lá que os olhos do seu espectador irão então aqui todos os conceitos que a gente falou sobre a progressão dos valores a adição dos detalhes a definição mais precisa dos volumes tá tudo valendo porém com essa nova intenção é decidir fazer algo mais claro ou mais escuro de propósito para favorecer a atenção numa parte da sua pintura. E eu acho que o lugar onde eu consegui concentrar o maior contraste é justamente nos olhos do personagem, nas íris deles ali. Eu queria que fosse bem escuro, com aquele brilho especular bem claro, aquela parte de baixo dos olhos também que vai ser atingida pela luz ali mais forte, o, a, a, outra, a parte ali né da cavidade ocular também bem escura, e eu quero que esse seja um elemento focal, mesmo com o cérebro super detalhado e enorme ali em cima dele, ou os dentes também, que os dentes eu acho que descompetem um pouco por atenção, mas eu, eu acho que ali ainda até que vale a pena, tipo, olho primeiro, dente segundo, cérebro terceiro, sabe? E uma das formas de você criar essa hierarquia do que é mais importante é trabalhando com esse nível de contraste. Quanta, é, su, é, quanta justaposição de tons diferentes você está tendo. Então, você pegar o muito claro e o muito escuro e colocar eles bem próximos, ali você está criando uma área de contraste. E se você faz uma, uma, uma transição suave entre esses valores, aí ele vai ter menos atenção em tese, né? E uma das formas de você fazer isso é o bloom. É quando a luz atinge a lente de uma certa forma, né? E ali tem aquele brilho esfumaçado que que atravessa o personagem, né? Isso acontece muito quando tem uma luz vindo de trás, e aí o seu personagem tá dando aquele recorte nas bordas, né? Então, você pode ver ali que na parte superior da cabeça, em outros elementos ali, eu tô dando uma uma borradona praticamente com um tom mais claro. E isso achata aqueles valores e as partes com mais contraste tem ainda mais atenção. E é basicamente isso que eu foquei aqui. Eu até fiz o cérebro meio que de uma meio preguiçosa porque onde eu queria focar a minha atenção era, era justamente ali no meio do rostinho dele e isso também vale para os detalhes viu nem toda parte do seu desenho precisa ter a mesma densidade de detalhes a mesma densidade de atenção ali na hora da finalização isso é uma das maneiras que você consegue também controlar o olhar de quem tá vendo o seu desenho fazer o foco e ali naquele lugar é na densidade de detalhes e no contraste dos valores. É Se assim, você consegue controlar esses dois elementos, nossa, o olho da pessoa vai diretamente onde você precisa. E aí você atingiu a sua intenção, né? Porque a gente. A nossa função aqui não é. Produzir uma simulação de realidade perfeita. A nossa intenção aqui é produzir uma certa impressão em quem está vendo, e esse vai ser o tema principal do nosso próximo personagem, que foi o que eu mais demorei para fazer. Então, lembre-se: você ainda está no controle de tudo dentro da sua pintura e as suas decisões podem favorecer um aspecto ou outro do seu desenho. No geral, onde houver mais contraste, mais partes escuras próximas de partes claras, onde houver maior detalhes, né, maior densidade de, de pequenas pinceladas, de pequenas transições, maior será a atenção que aquela área vai receber de quem estiver observando. E, então escolha bem, né? faça todo mundo olhar para onde você quer. Isso também vai te poupar trabalho de ter que definir tudo. E se tudo estiver definido, tudo vai ter a mesma importância e nada vai ter hierarquia e aí vai ficar tudo uma zona, certo? Então isso não é sobre preguiça, isso é sobre estratégia estratégia do grego estratégia <risos> e vamos para a última arte desse vídeo aqui essa que foi a que eu mais dediquei tempo e eu queria ter diferentes materiais aqui para trabalhar né mas principalmente eu queria desenhar alguma coisa que me desse a oportunidade de trabalhar vários volumes diferentes várias dobras e texturas bizarras na pele e para isso eu tentei desenhar algo feio <risos> <risos> Ao invés de uma lição específica, esse último exemplo aqui é só para aplicar tudo isso que a gente falou aqui com o acréscimo dessa ideia de tema, né? Tenha sempre em mente que desenhar, pintar, produzir imagens e qualquer técnica ou mídia, especialmente no caso de arte figurativa, que é o que eu gosto, que é o que eu quero fazer, que é sobre dar essa ilusão de criar volume, forma, espessura, textura, 3D, né? Essa coisa assim. Então, nisso... Você está criando ainda uma imagem que tem o objetivo de atingir na sua audiência uma certa mensagem e tirar deles uma resposta, né? uma impressão, uma reação. E é um processo de comunicação. E se desenhar e pintar é como conversar, o que, que você está dizendo e o que você quer que digam em resposta, certo? E eu decidi me soltar bastante nesse daqui, tentar fazer algo diferente do que talvez seja o meu comum. Eu queria algo cheio de volumes e dobras e dentes gigantes aí, coisas mais agressivas, feias ou medonhas. E acabou que quando eu coloquei um acessório de metal na cabeça dele, né, a camiseta regata também, ele ficou meio que parecendo um alien aí que poderia estar no fundo de uma taverna do Star Wars. Então é, é meio feio, mas provavelmente não é malvado, sabe? <risos> E eu adoro trabalhar dentro desse ambiente onde a retratação das coisas não tem aquele compromisso da simetria, da beleza, da sutileza. Então dá margem para você descobrir e aplicar uma outra estética, onde você consegue exercitar outros músculos de pintura ali, né? Você consegue dar uma expandida nesse território semântico das formas e estruturas. Então, quantas vezes você tem que desenhar é, espinhas, verrugas, dobras de gordura, coisas legais legais assim, sabe? eu adoro isso, eu tenho certeza que cada passinho que você der fora daquilo que você costuma fazer, né? alguma liçãozinha vai ficar, algo ali vai servir para que você aplique em outro lugar e você nem consegue hoje perceber onde vai fazer isso, mas toda vez que eu saio do meu, do meu, da minha zoninha de conforto ali, eu tenho uma recompensa. Então, para finalizar todas essas dicas, o um grande resumo desse vídeo aqui, vamos lá. A minha sugestão é que você trabalhe incluindo novos valores no seu desenho, no seu processo de pintura, de forma controlada, para facilitar na hora de descrever os volumes do seu personagem. Então, ao invés de me... botar um tom de cinza um mais escuro, um mais claro, mais um médio, mais um aqui, mais um aqui, vá devagarinho. Um tom de cinza aqui, depois esse mais escuro. E, na hora que você quiser abrir uma nova janela de detalhes, uma nova possibilidade de detalhes, você pode escurecer ou clarear partes da sua imagem com um brush fofo, dando aquela chatada nos valores. E ali em cima disso, poder trabalhar em cantinhos mais escuros e partes mais brilhosas. Então você vai construindo a sua confiança com vários estudos e vai conquistando essa experiência para conseguir ter a paciência para ir um pouquinho além na sua finalização em cada trabalho. E você vai ter ali essa possibilidade de ir aonde é mais complexo e não vai ser necessariamente mais difícil, só vai precisar de mais dedicação de tempo. E você pode também, durante todo esse processo, ir selecionando onde você quer que a atenção do seu público se concentre e trabalhar nos valores para eles terem maior contraste justamente ali. E você vai usar tudo isso para comunicar alguma coisa. E a sua mensagem não precisa ser grandiosa ou, ou profunda, mas basta que você tenha ali uma intenção. Você quer produzir uma reação na sua audiência. Você quer que eles olhem para aquilo que você desenhou e que eles sintam... Alegria, nojo, excitação, paz, você quem decide. Todas essas são ferramentas da pintura para você conseguir criar imagens e se comunicar com a galera. E quanto mais você conversar, mais eles vão reagir. Quanto mais você disser, mais as pessoas dizem de volta. Então tem desenhos que impactam, que comunicam, que fazem as pessoas ter vontade de curtir, compartilhar, comentar. Tem imagens que fazem as pessoas até parar para ver e ficar só olhando mesmo, sabe? Então... Como é que você faz para chegar nesse lugar aí? É, ter o domínio técnico é uma etapa. A outra vem desses estudos da mensagem e daquilo que você quer dizer, o que você quer falar e como você vai fazer isso, certo? Então tudo isso se mistura e tudo isso você aplica no estudo, na prática, na hora de botar a mão na massa e de não conseguir fazer tudo isso, <risos> não vai sair de primeira vai saindo durante a sua evolução. E a cada etapa você vai aprendendo um pouquinho mais a fazer isso de forma mais rápida também. Certo? Então se você gostou dessas lições, deixa o seu like, se inscreva no canal, talvez mande esse vídeo para um amigo que desenha que você acha que tem interesse nesse negócio, eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, espero vocês na semana que vem para mais dicas, mais artes, mais desenhos, mais papo. Valeu e falou!